Olá, meus amigos, vamos voltar a falar a respeito de objetivos de vida, né? É... Para você tenha uma vida plena, você tem que ter o seu objetivo, tem que ter um tesão por alguma coisa, não importa o que é. Ah, você tem que ter algo que vale a pena viver para você. Então, esse, inclusive, é uma das coisas que atrapalha você descobrir qual vai é ser o objetivo. Eu tenho muitos alunos que vêm aqui, o que você quer para a sua vida? Aí, ah, eu quero uma casa, um carro, uma bicicleta e viajar o um mundo. Não, isso não é um objetivo. Isso é um, como é que eu posso dizer, o resultado de um objetivo. Então, o que, que você quer para sua vida? Qual é seu objetivo? É me tornar um médico, me tornar um professor, me tornar um andarilho? Não importa o quê. Agora, existem fatores externos que atrapalham muito você descobrir quem você quer ser. Eu levei muitos anos. Eu estava com 50 anos. Eu não tinha certeza exatamente do que eu queria. Eu já trabalhava com cursos, já estava todo formatado nisso, né? mas eu não percebia que aquilo era a minha vida. Eu não percebia que aquilo era o que me dava tesão. Sempre ficava pensando, eu vou juntar dinheiro, vou abrir uma fábrica de grampeador, vou abrir uma fábrica de drenos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ficar numa maionese. E aí perde o foco. Né? Fica gastando energia em lugares que não vai acontecer nada, nunca vai lá. Esse é o meu padrão, é né? o padrão 7. Cada pessoa tem uma espécie de dificuldade. Mas o que atrapalha externamente são esses fatores aí de que você não consegue definir, em virtude de quê? Às vezes o pai e a mãe querem que você seja uma coisa. Meu pai queria que eu fosse a todo custo médico. Ah, eu tinha 16 anos, sei lá, por aí. E meu pai me pôs para fazer o cursinho pré-vestibular, um, um ano antes, porque era difícil passar na medicina. Então ele, ele me formatava para ser médico, mas até fiz um vestibular de medicina, meu pai morreu nessa época. Cara, mas a maior fria que eu ia ter. Eu não tenho é, habilidades, eu não tenho aquilo de ver sofrimento. O médico vive com o sofrimento, vive com sangue, vive com uma quantidade de coisas, né? eu não tenho isso. Então eu estaria entrando lá, porque meu pai estava pondo pressão para ser isso, né? E é uma profissão que ganha esse dinheiro, uma profissão de sucesso, não tem como você não ser bem sucedido com sendo médico. Então vem essas coisas aí, é o pai, a mãe, a família que põe pressão, né? Eu vi um participante aqui que é um ótimo dentista, mas ele foi obrigado a ser dentista, né? É, o pai dele é uma pessoa de posse, tinha dinheiro, e disse para ele assim, ó, se você não fizer, não for a dentista, não for, né, fizer o curso de odontologia, tchau, vai para fora de casa. O Pia fez o curso. Né, virou dentista, mas ele não gosta, ele detesta, tem que estar tá lá abrindo a boca do paciente e estar tá arrumando lá os anamesinhos, né? E ele é um ótimo, um ótimo dentista. E aí ele ficou todo confuso, veio aqui fazer o curso comigo, porque ele né, não conseguia se achar. Aí ele começou a descobrir que o negócio dele é fotografia. Aí deixar de uma profissão onde tem segurança, você ganha dinheiro, para ser fotógrafo. Ele tinha uma máquina antiga, uma máquina velha, ele estava tirando fotografia. E o tesão dele, ele passava o dia inteiro batendo fotos lá, coisa que ele valia, que ele adorava. Então ele ganhou tesão para fazer isso. Enquanto que a odontologia, não. Agora, imagina você passar uma vida inteira fazendo aquilo que você não gosta. Que desgraça que você vai ser, vai ter, vai virar. E tem um problema, você vai trazer esse mal-estar, esse mal-viver para os teus filhos, para as pessoas com quem você convive. Não vai ter tesão de, ser, de, de, de viver a vida. Então não importa o que você queira ser, né? seja aquilo que você quer e experimente. Se deu errado, muda, vai partir para outra coisa. Mas... Você tem que começar a viver, né? a ser quem você realmente quer ser profissionalmente, um objetivo de vida. Não só profissional, né? Qual é o teu objetivo de vida? Então lembre-se, existem fatores externos que atrapalham, que são as pessoas que vão te dar palpite. Se você for lá na internet e perguntar qual é a profissão que está em alta, mas vai virar aquilo? Pode, por que não? Mas desde que você realmente queira. Né? Qual é o teu objetivo de vida? Ganhar dinheiro, juntar um monte de dinheiro. Não vai lá faça o que você quer, mas é isso, né? você vai ter que ter a coragem, aí mais uma palavra que limita, as pessoas não têm coragem de experimentar ser o que elas querem ser, ah, eu sempre imaginei criar, abrir uma empresa que faz etiquetas, cara, vai lá e abra, se vira, dá um jeito, sempre se dá um jeito, é super interessante isso, dinheiro não é o fator limitante, porque quando você quer alguma coisa, essa coisa vai acontecer, depende de você. Então, o que eu digo para você é, escute opiniões de pessoas. Ah, você deveria fazer isso, você deveria ser assado. Seria... Peça opiniões, não tem problema nenhum. Mas vai tirar uma conclusão tua. Tua. Né? Busque coragem e diz assim, se eu soubesse o que eu queria ser, seria tchum. É isso que você tem que buscar. Mais cedo, mais tarde, vai dar certo. Não existe outra possibilidade, mas tem que ter a persistência. Então, ter um objetivo de vida significa você também ter coragem e ter persistência até atingir. Pessoal, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha ajudado né? vocês aí. Compartilha esse vídeo, por gentileza, você me ajuda. e Coloque aí like, gostei, não gostei, porque também conta ponto lá para mim no YouTube. Depois assistam no, é, no Facebook, no Instagram e no nosso site, Academia do Ser Humano.com.br. Grande abraço, um beijo no seu coração. E vamos em frente, porque atrás vem gente. Coragem para ser quem você quer ser. Grande abraço. Tchau.